Ai, ai. E aí, criatura? Tudo bem, tranca? Beleza. E você, sir? Eu estou bem. Boa noite. Estou, estou bem. Está muito bem, pouco bem. Muito bem, pouco bem. Relativo a quando? Relativo... <risos> estou muito bem. Isso é bom, né? Isso é bom. Bom, vamos lá. Vamos bom, eu ideia. acho bom. É. Eu acho bom. Eu acho é um termo muito protetivo. Eu acho bom. Eu, eu gosto. Tô gostando, tô curtindo, tô curtindo, mas libero seres para não gostar. Pois é. Uh, vamos lá. Humanidade. Humanidade, vocês já sabem o que é humanidade, então não precisamos repetir. Graças a Deus, pulamos essa parte. Tá? Uma habilidade do ser, ser humano. O que é humano? Humano é um grau de consciência, independente da espécime. Tá? Ok. É, humano. grau de consciência, ciente que é certo? Isso a qual com direitos os seres humanos. humanos aqui chegaram no que chamam de pós-pós-modernismo, com potencial de, de, de apresentação, né, experimentação bem mais ampla. Mas, estamos trabalhando o processo por sua vez, é como essa dinâmica na humanidade ocorre para as experiências. Então, o processo corresponde às etapas e procedimentos correspondentes a essa infraestrutura chamado humano. Psiquismo humano, mente, camadas, direitos regras Entende? Entendo Já os limites são uh, limites que categorizam o humano como humano Certo Então tudo que não é de direito humano pode o limite que é desumano tudo que é de direito tudo que é amor próprio tem propriedades para o amor dentro dos direitos humanos tá aí tudo bem eu sei das minhas propriedades eu sei das minhas características talvez Estou descobrindo? Sim. Estou aprendendo? Sim. É um processo? Sim. Mas o problema é se esse processo está dentro dos direitos ali humanos. Não está quebrando nenhum direito. Se a experiência está dentro dessas regras. Para a experiência poder ser considerada um processo ou um crime. Entendi. Então, por exemplo, se o ser está tendo uma experiência aqui nesse orbe de, de, de aprendizado, certo? De desenvolvimento da sua humanidade, sua habilidade de ser ser humano. E ele está morando debaixo da ponte, não tem moradia, ali não está havendo um processo evolutivo, ali está ocorrendo... Um, um, o crime. um crime Uma negligência, certo? Da Sim. coroa, do, dos cuidadores do, Dos administradores do, do sistema Sim, do sistema em si Mas o sistema em si Quem responde pelo sistema em si são Os, os sistemáticos Os, os sistemáticos <risos> que São os sistemáticos. <risos> Não, o sistema não é, Eu não estou falando que a culpa é do sistema O sistema é um produto assim como o seu resultado é então o sistema é culpado e os donos do produto os donos do sistema são todos uns mais uns menos por causa do nível administrativo quanto maior o nível administrativo maior a habilidade de resposta maior a responsabilidade Mas estamos falando dos seres agora, não vamos desvirtuar o conteúdo O ser, ele pode separar o que é processo e o que é abuso Tá com dor, tá com desconforto, é abuso, não quero Eu não quero assim, eu... eu ah, mas se eu falar eu não quero, não muda instantaneamente Não, não muda mas já muda o posicionamento, muda a interação, muda a distinção, muda a construção, muda as consequências daquela vibração inicial. E o fato de eu não quero assim, um, um eu não quero assim, dois eu não quero assim, três eu não quero assim, quatro eu não quero assim, faz com que haja um posicionamento social. Faz com que ocorra um posicionamento social. Isso é um movimento social. É um movimento energético. Que incentiva o esclarecimento, incentiva uh, o Estado de Direito, incentiva os benefícios que os direitos humanos oferecem. E tudo isso dentro da escala de limites Porque se eu acho o abuso normal Eu não estou correspondendo aos limites Eu estou sustentando Uma realidade de abuso Certo A mesma coisa Se eu acho direitos válidos Só para mim, mas Não reconheço esses direitos Para os coleguinhas Bagunçou também O processo, é, certo? Estou é. sempre certo, sim é isso aí, pronto, é só isso Hoje é só isso, pessoal Mas, tranca, parece muito simples Mas se é tão simples, por que não Vemos isso uh, Tão comumente manifesto? O que? Os processos e os abusos? É, os abusos do processo, os, não, processos os processos de abuso? Não, não há processo de abuso. Há só abuso. Porque o processo de abuso teria que incluir dentro do que é normal as condições, os padrões e as estruturas que condicionam o abuso ali. Então, no processo da humanidade, abuso é abuso, não compõe o processo da humanidade. Aí você pode colocar no processo matemático do abuso aí a gente teria que colocar aí distinções dos processos, entendeu? Tá certo Então é mais fácil falar Não é processo, é abuso Certo É abuso Ah, mas e o processo do abuso? Então agora a gente vai olhar para o conjunto abuso E vai olhar os, os padrões, as motivações as construções, as reações E vai fazer uma ciência social ali Entendi Então uh, o fato da gente só de posicionar E só de ensinar isso agora Já é um grande avanço Já é o um resultado de um longo trabalho A gente está deixando simples isso E é complexo Certo. Então é... Então é, é tipo... Isso não é processo evolutivo Para humanos, isso é abuso E fábrica de traumas É A mais A mais não, menos A mais não, a menos Também não No, no ponto, por favor <risos> yeah. Certo Abuso é abuso, não tem como descaracterizar. Só vai descaracterizar o abuso quando assumir que o abuso faz parte do processo humano. O que é bem comum. E a gente chamou mas... isso de justificativa do abuso, né? Exato, mas isso só se consegue encaixar se ignorar os direitos humanos como direitos Pois é, mas tem gente que, mesmo acreditando nos direitos humanos, acredita que o abuso é bom. É o famoso, deixa que fica mais forte. Você já ouviu isso? É, é, infel... é, já ouvi isso, mas pensa bem, o ser... O mais comum não é o ser sair daquela experiência mais forte, ele sai daquela experiência traumatizado. Pois é, mas o outro ser ali ignora esse fato É mais fácil simplesmente cortar do processo Abuso não é, não é direito, não é, faz parte do, dos processos humanos Falta não faz parte dos processos humanos Tá certo, é desumano É desumano Aí você quer analisar os processos desumanos? Sim, mas já dê nome à categoria analisada. Aí não vai, vai, não vai ter confusão. Categorizar é fundamental para que não ocorra confusão ou disfunção de ideias para justificativas infundadas que são vistas com certo fundamento através de um viés de confirmação ou viés de associação. Fechou, Tchuliana? Fechou, Tranca. Fica a dica pro pessoal. Beijo na bunda, não liga pra mim. Liga pra <risos> qualquer um. Que esses seres sempre ajudam. Eu não, tá? Paz. Beijidão, <risos> Tranca.